Não, você de novo não! Você de novo não! Toma! Não. Eu te odeio! Eu te odeio! Eu tô tomado ruim! Ai! Eu caí! Me ajuda, alguém me ajuda! Beleza, eu tava só testando, você tava brabo hoje, mas vamos lá! Uh. É você, eu te odeio! Então, hoje, hoje, eu vou ser a segunda parte do vídeo do Jogo dos Memes. Eu fiquei muito tempo sem gravar o vídeo do jogo dos memes. Ah, e hoje? Hoje eu vou gravar a segunda parte. Então, bora lá! Ai. Então, agora, eu vou fazer o que... Ai! O que eu sempre tenho que fazer. Que é? O que, é que você vai ver agora? Então, mano. Só! Eu tenho um computador ruim. Eu só quero falar isso. Eu só quero falar isso. Eu vou jogar esse jogo? Jogo para... Não, o computador é horrível O computador não aguenta ele ainda Um jogo mó leve Hoje eu vou jogar o jogo dos memes Então bora lá <música> Olha lá, eu disse que o computador tava ruim com nada, toca uma balada eu não posso ficar com os negócios abertos Olha o que aconteceu. Vou, vou tirar o webcam agora. Beleza. Tá sem webcam. A webcam bugou. Vamos lá. É tá no negócio. Vai. Olha o que tá aqui, mano. E aí, noob? o oh, Piripai, mano. E aí, Piripai. Aqui, ó. Tá em Iluminati. Não será nada. Agora é iluminati. Oh, ufa. Ah, acho que era aqui onde pegava o negócio. O negócio, ufa. Que era a cabeça. Um ruído. Olha o coração do sangue É isso, mano. Eu já sei o que eu vou fazer. Beleza? Aqui é o negócio do Mario, não sei o nome dele. Olha quantas portas eu abri. Eu abri mil portas. Vamos lá. Vou diminuir meu tamanho. Ah, já dá tá aqui pra diminuir, então já vou aqui. Beleza. Antes eu não sabia tinha como, como fazer isso. Então vamos lá. Então você vai ter que ir pra cá. Não desce aqui. Onde eu tô indo. Não é pra descer não. E aí você vai aqui. Aí vai ter a, as pedras do Minecraft. Agora você vai ali na parte verde. Agora você vai aqui. Você vai... É por aqui o, o lugar que eu quero. Você abre essa porta. E aí você... Ah. Ó, aí você entra aqui. é se, se o botão tiver tiver brilhando. Cê, você aperta e você vai fazer o bunda Opa, agora sim. É agora? 3, 2, 1 e... Agora eu vou ter que sair, mano. Eu vou ter que fugir agora. Você faz o agora você tem que fugir, Agora eu tô no ar onde sai Eu vou sair, olha lá. O bum, eu tô esperando. o bum, mano. Assustador, é verdade. Mano, mano, cara, nem Não deu, não deu. Olha ah, lá, ó, ó. Mentira, que tem animação antiga. Mano, eu vou trocar de avatar. Eita! Agora? Mano, mentira que tem animação antiga aqui. Eu amo essa animação antiga de correr, ó. Ela é muito legal. A massa antiga do R15 é, é... É uma das melhores do Roblox. Ei, guest! Ei, eu quero entrar aqui. Eu também sou um guest. Ei, Roblox antigo. Noob! Eu quero entrar aqui. Me ajuda, noob. Mano. O que tem lá em cima? Não sei. Ah, gato arrumado! Gato arrumado, eu te amo, gato arrumado. Cara, eu eu é te não diminuir. Gostador, gato Tô normal. Mano, a iluminação tá bugada. Que isso, mano. Para de me meninar. Mano, eu quero saber onde ficar A. Broken, que isso. Ah. ah! Calma! não dá pra ir! Ah! Oxi! É por aqui que fica a arma. É só abrir tudo. Mano, eu sei que. Eu sei o que é isso. Ó. Mano, peguei. falei não. Tu que Tu que deixa. Mano, esse computador é horrível. Ah, mas é aqui é aqui. Vou, vamos pegar a arma logo. acho melhor. pegar essa arma. Uhum. Faz um teste para ver o um negócio. Agora tomar a arma. Mano, eu não sei onde ficar a sala da E. Ah, é aqui, mano, É por aqui. Cadê? Mano, é isso, sicha. Você sabe onde ficar a R-51? Fica ali, hein? É? Beleza. Esse cachorro, mano, que fofo. E esse copo computador... ah! tá. Esse pau nem fecha as portas. Tem então, um chroma aqui. Coloca. proca qualquer coisa. DJ. Azeitona. <risos> meu Deus. É aqui, mano. E aí Red Quarters Agora, aqui ó. Cinco o books. Bem barato. o preço na camisa. Agora vai abrir. O que eu posso abrir agora? Eu tenho que pagar mano. Meu Deus! Eu, Valor!